nós é o Agradeço a ele de coração por tudo que ele tem feito de bom na minha vida e na vida de cada um de vocês que hoje estão aqui comigo. Para mim, hoje é uma alegria de ter vocês todos junto comigo comemorando os meus 20, que é 20, 20, 20, o meu 60. Então, estou muito sobrinhos, os meus amigos, a todos vocês, sejam bem-vindos, eu estou muito alegre, muito satisfeito e desejo a cada um de vocês, jovens, crianças, que chegam na minha idade, feliz como eu estou e com a saúde que eu estou, graças a Deus e quero pedir o um palco. Graças a Deus. E quero pedir ao Pai que dê uma benção a cada um de nós. Muito obrigado. Bênção pelo alimento que vamos receber, pela festa que está acontecendo, isso pelo dono da vida, o nosso amigo Antônio Gomes. Toda a vida que passa pela sua família, que passa pelos seus amigos, seus parentes, por tudo aquilo que ele construiu. E é bom chegar aos 60 anos, rodeado de tão bons e belos amigos. São vocês, continuam outras pessoas a chegar. Então Deus seja louvado, Deus seja bendito. E pelo dom da vida dele. Deus conceda também a todos nós, dona nossa saúde, uma vida longa a Ele e a cada um de nós. Deus assim possa abençoar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo a vida do nosso irmão Antônio e essa bela concraternização, essa festa, desse dia de hoje. Assim seja. Amém. Obrigado. Aí todos podem almoçar e vai ter um forrozinho aqui para nós. Tá com vocês.